Aqui, depois do frontão já seco, nós retiramos ah, os, os clipes quebrados, né, que dá um milímetro, Fazemos aquela afetação desses frontões com a massa plástica. Aí, pessoal, a emenda também, ó, todas as emendas. E aquilo que o Davi falou, a, empurra bem a massa plástica dentro Exatamente. da junta. Exatamente. Preenche bem. Não é só pegar e fazer isso aqui. Não, tem aqui, que preenche e fazer bem. Você passou, aí você volta dando mais uma pressão. Quanto mais pressão você dá, mais preenchido. Mais mesmo. a argamassa vai entrar. A argamassa, ó. A, massa plástica. a massa plástica. Quando começar a emborrachar, aí é só cortar com o um estilete e dar o um acabamento com tá. o etanol. Bom, pessoal, terminado aqui, ó. Davi acabou de, de terminar essa última parte do frontão. Então, todos os frontões. Colados na parte de baixo com massa plástica, mas na emenda aqui, pessoal, acabou de falar. Aqui, entre o, então, o revestimento e, e a pedra, é rejunte. Entre pedra com pedra aí é massa plástica, beleza? Agora o conjunto de pias e pedras. Pia e áreas secas estão colocadas, frontões também. É hora de instalar o balcão com o pé direito. Já é uma outra etapa que eu vou mostrar para vocês a seguir. Thank <laughs> you.